Meus amigos, mais um trailer foi revelado aí de Wo Long: Fallen Dynasty pela Koei Tecmo em seu canal oficial lá no YouTube. Mostrando pra gente aspectos mais detalhados da história que nós vamos conferir aqui nesse vídeo de hoje. Eu vou fazer um react com vocês e tal. Temos, além de história, alguns trechos de gameplay também pra gente poder vislumbrar que ainda não foram mostrados. Então vem comigo que vai ser muito da hora, pessoal. Saudações delícia! eu sou Caio Nobre. Vamos para mais um videozinho delicioso nesse canal aqui. Se você já tá curioso poder ver esse trailer comigo, deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube. Se vocês não tiver, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, como é que funciona, acessem também o nosso site. Que é o Meiloa.net, poder ficar por dentro lá das notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos. E considere, se puder, se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso a recompensas exclusivas, como participar do nosso grupo de WhatsApp, para a gente poder trocar uma ideia firmeza lá todo santo dia com a galera que faz parte já do grupo. Acesso também aí a sorteios exclusivos que nós estamos fazendo nesse ano de 2023, já fizemos de God of War Ragnarok aqui recentemente, e também ter o seu nome Eternizado nas telas finais dos nossos vídeos. Se você não puder, não tem problema deixa aquele likezão aí, um comentário também e confere os nossos vídeos que já ajuda demais, beleza, pessoal? Então vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a conferir esse trailer de Walong Fallen Dynasty já devidamente preparado aqui. Ele está com legendas em inglês, tá, pessoal? Eu tentei até procurar antes de começar a gravar aqui alguma versão dele com legendas em português, mas eu não encontrei. Então a gente vai conferindo junto aqui, sem mais delongas, simbora, meus amigos. Oh, o Império Han está chegando ao fim. Nesses tempos sombrios. O Elixir mais uma vez é o catalisador para isso, né? Que acorda o dragão que está adormecido nas nossas terras, uma coisa assim. Hum. Um poder proibido. Esse caos... Esse caos é tudo culpa dele? Que tal? Me ajude a criar o Ultimate Elixir e se junte a mim na imortalidade. Puyeng, temos que retom retomar Puyeng. Só é o gameplay. Droga, pai. Ele está escondendo algo. Master, Mestre, to quem é o Taoista que estava em cima do dragão ali? A gente tem que rastrear as fontes do chi demoníaco que falou ali. Nossa, graficamente está lindo, hein? Nossa. Nós estamos sendo varridos. Eles vão priorizar seus únicos seus próprios desejos, né? Nossa cara. Olha isso, irmão. O poder Poder para poder conquistar o mundo reside nesse brilho ali que ele disse, uma coisa assim? Que eu não irei matá-lo. Rapaz do céu. Meu irmão, olha só o tamanho desse monstro, cara. Meu amigo, olha aqui gente pequenininho e o tamanho desse monstro aqui perto, brother. Caraca, imagina como é que deve ser essa batalha, hein mano. E vou falar com vocês, a história parece ser muito interessante. Muito interessante essa questão assim de impérios elixir, imortalidade e tal, assim, muito na vibe desse tipo de jogo, eu gosto demais disso cara, eles trouxeram aqui pra gente também além desses trechos de história, né, que eu achei bastante interessante, porque a história nesse tipo de época, assim eu acho que eles sempre trazem algo muito cultural, vamos dizer, né e é sempre muito legal de acompanhar, mas é isso unido ao gameplay, aos trechos de gameplay que eles trouxeram aqui pra gente que eles apresentaram, deixa tudo mais empolgante, né mano, a gente já jogou a demo inclusive, eu já falei algumas vezes Aqui que eu cheguei a jogar em off, não cheguei a trazer no canal. Mas caramba, velho, o jogo ele parece estar muito divertido, desafiador pra caramba, é lógico. E tudo junto com essa história, mano, vai fazer a experiência valer ainda mais a pena, né, cara? Olha só esses trechos de gameplay, esse trechozinho aqui mesmo, ó. Reparem só: no cenário da parada. E olha só o efeito do fogo das partículas, a iluminação como ela tá, porque o cenário tá sendo todo queimado, tá sendo todo destruído, né? Devastado pelas chamas ali no fundo, e a gente enfrentando esses bichos muito esquisitos, mano, muito estranhos assim que devem ser cabulosos, né? Eu falo muito esquisito e muito estranho pela aparência deles, mas o design em si tá muito, muito foda, cara. Olha isso, o tamanho da lança, o braço do bichão aqui pegando fogo indo para cima da gente. Meu amigo, esse jogo vai ser do caramba. Isso daqui também é uma coisa que me atraiu pra caramba, mano. Ó, o cara vai dar um ataque poderoso na gente, ele dá uma espécie de parry no momento certo, uma coisa assim. E aí, ó, ele faz uma execução. Ó, mais alguns trechinhos de história sendo mostrados pra gente. Aquele senhor em cima do dragão ali. Provavelmente pode ser que ele seja um dos grandes bosses que o jogo tem pra gente poder enfrentar. Em termos de história também, né? Ó, eu não posso, eu não irei matá-lo e tal. Isso aí pode ter alguma coisa relacionada ao protagonista, né? Que a gente joga. Realmente esse jogo vai ser impressionante por tudo que estão mostrando dele. O que a gente já jogou da demo também, que é bastante divertido Eu acho que tem tudo pra dar muito certo, cara Esse O Long Fallen Dynasty Dia 3 de Março de 2023 vai ser lançado aí pra gente, pessoal Pra todas as plataformas, como vocês podem ver aqui ó, Playstation 4, 5 Vai vir no Xbox Game Pass, no Xbox Series X e S, Xbox One, Windows, Steam Tudo bonitinho aí, então todo mundo vai ter oportunidade de jogar E eu só posso dizer, rapaz, que eu tô bastante empolgado E olha que eu não sou muito fã, viu pessoal, de Souls-like e tal Esses jogos assim que são mais difíceis, né Por conta até mesmo da questão de tempo para poder jogá-los Que exige bastante tempo, a gente gasta muitas horas né, com eles Mas esse daqui em particular, nossa, eu tô muito ansioso pra poder jogar Principalmente por conta da demo que a gente já jogou há um tempinho né? E ele também tem um estilo tá? que me lembra um pouquinho, apesar de diferente, o próprio Sekiro, que é um dos jogos aí Souls-like, um dos únicos, na verdade, que eu peguei e zerei ele todo mesmo. Até refazendo alguns pontos ali pra poder enfrentar alguns bosses que eu não tinha enfrentado e tal. Então, esse eu acho que vai ser um jogo que vai me pegar pra caramba também. Eu mal posso esperar pra poder trazer ele aqui no canal, poder cobrir com vocês. E aí, a galera que manja de Souls like pode até me dar umas dicas no processo também, né, meus amigos? Então. Agora eu quero saber de você, querido espectador que está assistindo agora, o que, que vocês acharam desse trailer de história de Wolong Fallen Dynasty, se vocês estão muito empolgados para esse jogo também, se vocês chegaram a jogar a demo, como é que foi a experiência de vocês, se vocês sentiram que realmente vai ser um jogo foderástico aí. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão é maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão todo mundo aí, até mais e fuemos, meus amigos!